Bom dia, amado ser de luz! Que alegria ter você aqui no canal Ascensão com Leveza e Alegria. Sou a Marcia Uni. Hoje é o nosso 11º dia do ciclo de meditações de 21 dias, conectando com o Mestre Sananda. Respire lenta e profundamente. Vá acalmando a sua mente e relaxe cada vez mais e mais a cada inspiração e expiração. Vamos expandir a sua consciência divina, ainda mais se conectando com o Mestre Sananda a partir do seu coração.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 Tenha um maravilhoso dia de muita paz e alegrias. Namastê.